Clientes possuem um imóvel no um valor de 200 mil, que é o valor do imóvel, em reais. Máquina, que, máquinas e equipamentos tem valor de 5 mil. É, tem veículos e embarcação? Não, é zero. Outros, zero. Agora a gente clica em salvar para salvar o investimento existente. Ok. Pronto, agora a gente vai é, colocar um comentário, né? É, vai ser informado o motivo da apreensão do imóvel e confirmar se os produtos é, praticados são com preço de mercado. Vou né? colocar um comentário, né? no caso aqui vai eu vou informar com a ampliação no imóvel mínima, ó, e ará, um aumento no fluxo de clientes e consequente aumento de vendas. Então, vamos tomar o um motivo. Vou tomar o confirmar o valor do, dos produtos no mercado. Afirmamos que os produtos relacionados estão com preços compatíveis no mercado. Então, feito isso, a gente salva. Ok. Agora o botão enviar ao banco do Nordeste fica disponível. Okay. Você tem, também pode imprimir tudo do que foi preenchido até o momento no plano de negócio. Aqui imprimir. Pronto, aqui gerou um pdf, abriu o arquivo. Esse aqui é todas as informações que foi preenchidas no campo. Os campos do plano de negócio. Né? Total de itens financiados, é 40.500. É, investimento de mil. É, Formam um financiamento existente, né? eu tenho um financiamento, um financiamento existente no Banco Santander, as garantias aval, as, as outras garantias, que é a hipoteca, dados econômicos e sociais, quantidade de empregados atuais, é. recidos e te temporários, né? é, minhas receitas, no caso da atividade de econo economia, vem né? do ramo da economia, do a minha receita vem da atividade econômica de venda de produtos alimentícios. embaixo tem os produtos, os produtos, o valor cada produto, a projeção, normal. Em em tudo aqui informando. ok, pronto com isso é, para enviar ao banco basta clicar aqui no botão enviar ao banco do Nordeste e com isso, isso vai aguardar a avaliação da solicitação de financiamento. Ok? Se você desejar cancelar é, esse plano de negócio, você pode voltar aqui no menu, Procurar pelo plano de negócio. E esse aqui vai ser esse aqui. Vem aqui. Né? Cancelar. Ok? Com isso, esse vídeo fica por aqui. E é só. E até a próxima. Tchau, tchau.